Olá, sou o professor Gabriel Santos, sou professor de Geografia, estou aqui para fazer uns vídeos sobre algumas questões que caíram no Enem, que podem voltar a cair, então fica de olho. Olá, sejam bem-vindos, essa é a nossa videoaula para o Enem, então fica de olho, essas são questões que caíram no Enem antes e podem voltar a cair em qualquer momento. Então a gente tem que estar preparado, porque essa questão pode cair na prova de novo. Enem de 2011. De acordo com o relatório, a grande sombra da pecuária, feito pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação do Gado, é responsável por cerca de 18% do aquecimento global, uma contribuição maior do que a do setor de transportes. Então nós temos a questão: a criação de gado em larga escala contribui para o aquecimento global por meio da emissão de? Questão A: metano durante o processo de digestão. Questão B: óxido nitroso durante o processo de ruminação. Questão C: clorofurcarbono durante o transporte de carne. Óxido nitroso durante o processo de respiração e dióxido de enxofre durante o consumo de pastagem. Então, questão A, questão B, C, D ou E. Qual a questão correta? Então, a questão, a criação de gado em larga escala contribui para o aquecimento global por meio da emissão de metano durante o processo de digestão. A digestão da célula pelos ruminantes é realizada por bactérias em anaerobóise, dentre as quais existem as metanogênicas. O produto final da ação dessas bactérias é a geração do gás metano, um dos principais responsáveis pelo agravamento, geração do efeito estufa na atmosfera. Né? Então... A resposta é a questão A. Então, o que é efeito estufa? O efeito de estufa é um processo físico que ocorre quando uma parte da radiação infravermelha é emitida pela superfície terrestre e é absorvida por determinados gases presentes na atmosfera. É isso, bem básico. Os chamados gases do efeito estufa, ou gases estufa, com consequência disso, parte do calor é irradiado de volta para a superfície, não sendo libertado para o espaço. O efeito estufa dentro de uma determinada faixa é de vital importância, pois sem ele a vida como a conhecemos não poderia existir. Serve para manter as plantas aquecidas né? e assim garantir a manutenção da vida. Então, atividades humanas como a queimada de combustíveis fósseis, o emprego de certos fertilizantes, o desmatamento, o grande desperdício contemporâneo de alimentos, que tem entre seus resultados a elevação dos níveis atmosféricos de gases de estufa vem intensificando de maneira importante o efeito estufa e desestabilizando o equilíbrio energético do planeta, produzindo um fenômeno conhecido como aquecimento global. Então, agora presta atenção que essa é outra questão de prova que caiu no Enem no ano de 2012. Uma das consequências do efeito estufa é o aquecimento dos oceanos esse aumento de temperatura provoca... né, O que que provoca esse aquecimento? Então, vamos lá. Alternativa A. Menor dissolução do CO2 nas águas oceânicas, o que leva ao consumo de menor quantidade de gases pelo fitoplanctus, contribuindo, assim, para o aumento do efeito estufa global. Alternativa 2. B, quer dizer, menor dissolução do CO2 nas águas oceânicas, o que leva ao consumo de maior quantidade de CO2 pelo fitoplâncton, contribuindo assim para a redução do efeito estufa global. Alternativa C, menor dissolução do CO2 e O2 nas águas oceânicas, o que leva ao consumo de maior quantidade de o CO2 pelo fitoplânctus, contribuindo assim para a redução do efeito global. Alternativa D, maior dissolução do CO2 nas águas oceânicas, o que eleva ao maior consumo de quantidade de gases pelo fitoplâncton, contribuindo assim para a redução do efeito. Estufa global e a alternativa E, maior dissolução do CO2 do, do O2, nas águas oceânicas, o que leva à liberação de maior quantidade de CO2 pelo fitoplanctus, contribuindo assim para o aumento do efeito estufa global. Qual a alternativa está correta? A alternativa correta é a alternativa A, né? Com... Menor dissolução do CO2 nas águas oceânicas, o que leva ao consumo de menor quantidade desses gases pelo fitoplâncton, contribuindo assim para o aumento do efeito estufa global. Né? Com o aumento da temperatura, a dissolução dos gases na água diminui, incluindo a do CO2. Isso acarreta menor disponibilidade desses gases para execução da fotossíntese pelos componentes do fictoplacto. Né? A, a permanência desse gás na atmosfera acarreta a acentuação do efeito estufa e, consequentemente, incrementando... Do, ah, incremento do aquecimento global, né? Então por isso que a questão A é a alternativa certa para essa questão. Então essa foi nossa vídeo aula de hoje, que serão vários temas, várias questões de anéis anteriores que a gente vai abordar aqui na vídeo aula para tirar suas dúvidas, porque uma questão do mesmo assunto caiu em 2011, caiu em 2012 e pode cair nesse ano de 2017. Né? Então a gente tem que ficar atento, absorver essas informações e estudar para tirar uma ótima nota no Enem, para pegar um bom curso e fazer uma ótima universidade. Então, deixa o seu like, ative as notificações, nós temos vídeos diários aqui no canal. E a gente se vê na próxima aula.